Como é que é, pessoal? Eu sou o Boyd e sejam bem-vindos a vida, mais um vídeo no canal. É o seguinte, de hoje eu vou fazer like no vídeo. A reagir meu vídeo foi que vindos quase era tipo... Mas, mas crianças talvez. É tudo isso isso, se você é novo no canal, se inscreve no canal, me deixe seu like, se siga no canal, compartilhe o vídeo, comendo no vídeo, deixa seu like. Já falei, mas não importa. É, Essa aqui eu beijo Júnior e esqueci de apresentar. Ele é uma ele, ele sai outros meus vídeos. E também tem uma disputa aqui no meu Instagram. Eu já estou lá com quase 6.50 seguidores, um, Eu também posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, comentem no vídeo. Uh, se eu possa fazer um vídeo como ganhar meus seguidores no meu instagram eu estou agora com 6200 e tal, vai lá ver aqui, o link está aqui embaixo. baixo vai lá ver com quantos seguidores eu estou agora antes de irmos para o vídeo eu queria perguntar o que eu queria fazer um vídeo eu só não sei se posso ou não, tipo a uh, pior gesto de moda Comenta agora se posso ou não posso fazer esse vídeo Bom oh, vamos <risos> aqui, já abri a pasta, vamos aqui para a primeira foto Primeira foto que eu sei aqui de... Uh, conte, conte, conte, E eu já que é... É uma aqui pra primeira foto Primeira foto, primeira foto tira, meu Deus, me tiraram uma foto enquanto estava a dormir A piorar <risos> Tava com minha bola Tava com minha bola minha bola, tipo esse tempo aí tem que comprar uma bola não eu, tipo, gostava muito Tivemos os pés, tipo, yeah E me dá um pali Não estavam sujos, um palidos depois também tem uma pasta que era Tim, é super que tá mega velho ver essa pasta aqui, que era super E que comia... é é eu com minha cola, é, até do iPhone achei que era para se bem Ah, a É eu é a minha boca, minha boca, e de <risos> Mas e... <risos> para outra foto, é, essa aqui eu lembro bem qual, é, qual é a reação disso. Aí. Bem, eu lembro eu sou as Eu sou as é, nesse dia aí, eu queria entrar na piscina para nadar só que eu não podia porque. Era um dia meio que assim um pouco fresco então se eu entrasse na água e a começar logo a rar e tipo... Então como é cara, minha cara foi essa mesmo que se estou a ver aqui quando negaram minha cara foi essa mesmo e eu fico do tipo... Porque a dele é bem que a chorada é muito forte e só foi triste E para piorar nem avisar só me tiraram forte essa aqui. Tipo, ah, fiquem lá vocês, não, eu não vos preciso, fiquem lá, fiquem lá Essa aqui, essa aqui, ah, essa aqui já, é. quando eu descobri que aí tinha, tinha carinhas de choque, tá vendo? E essa varia ali, é dá varia, ó, lá dos bem-vindos Valeu saber, faz melhor, já, mas já. vai, já, eu tinha cheio de foto Ah, calma, mas gosto muito de me a foto a dormir, porque, tem isso. de coisa, se vai ver na minha cara eu bem pequena aí, um Tá Tá A Tá Tá você eu gastei aí? Eu mas era muito só, essa foi quando, eu ia para Madreza Quando tinha que eu não confio. Eu xingava com ele, tá tirava foto, fumava, e dormia com ele, bem direto. Galo. Agora, Lá no Se assim, tirar foto, olha a minha cara como está por isso que vocês vão morrer vocês vão aprender. Tem que ter um certo limite para te falar como o Músulmane faz isso. é Ai, que né? para outra foto? Uhum. Aí assim do tempo, que Com a profissional, ok? ok? E agora bem clarinho, eu tô quase... Ah, tá aqui não sei uh, okay. o é, não não ou não sei vai dizer não vai o que é, não sei o não sei não sei o que não sei o que o o o não jogar não quer não e para o animal time 12 a não de com a não depois eu não do do do do mais essa coisa eu aqui meu primo na por isso, até agora eu gosto de moda. Acho que deve ser por isso. Até aqui o meu um, é, Guido. É, Esse aqui só Esse é, Até aqui nessa parte tu vai ver alguns vídeos. Ya. Yeah. Tu vai ver alguns vídeos. Ver vídeos Muito vídeo, eu brincadeira, I can't do it! I it! Ah, come on! Yeah, I can't do aqui era tipo, assim, ponte, assim, não, e, eu ainda lembro desse tempo, acho tinha dois E nesse era onde é, eu ficava, na minha ponte Tipo, tinha aqueles barcos que caro, tudo como animava, mas dava a merda não era Não era assim, não assim, cair, E era era bem famoso lá, na não onde não, não, ficava, quase todos me conhecia, até dizer que eu sou eu, né? com a anime de hoje, me percurso é de já não tem que o mundo, só não deve ser mais bonito desculpa, ah, então é, essa foto aqui é, tá escrito Opa. Epa! Epa! não, não dá, não, não vai vale a pena aqui nem um coche, aí eu e minha irmã com meu avô, todos gouros pior eu viu, vê lá a minha cara vê lá a minha cara vocês minha cara, tu quer? Tu Como eu vou, minha irmã? Vê minha cara, filho. Vê a minha cara, minha cara. minha cara, escure lá. cara, não. Yeah. No, no fim das contas, acho que yeah, não mudei muito, só que acho que tu acaba mais feio uh, Acho que não, acho que tu acaba mais feio, não sei se é isso, se é verdade Mas já meu caso, acho que é E é na minha foto de anguia, eu cheguei na sessão há muito tempo tá na cara mas já, o vídeo de hoje foi esse. se gostou se inscreva no canal deixa só like sempre assim, as notificações me siga lá no instagram pode vou desistir e agora o link está aqui ah é humm é da vida isso aqui é bonito né gostar fica no gostamento com ele yeah. e em breve sairá o vídeo de smash or pass de tipo, mulheres, já, já não era homem tipo até era homem que sou eu que vou fazer as perguntas mas já vira de ninguém já ah tipo dizer se assim, pega passa, ou ou, eu penso ah penso pega ou passa no, de meninas sou menina vamos vamos a ver fotos de homens vamos dar a falar isso esse vídeo dá tá uma espera e, depois que eu pedir as peças que mais gente ser de foto fazer as mulheres também acham, acham, acham, acham, acham, acham acho mesmo dedo E yeah, a... pra ver, yeah. as tandas, vamos não enganar aqui Tipo, aquele tempo que eu comecei a ser youtuber, ou seja Ainda lembro, tipo, fotos que eu tirava fazer foto de capa lá Ver lá Eu tirei essa foto aqui, descamisada ainda mais Pra fazer foto de capa tipo, todo like admirado Tipo, ah Tá ver, está a ver, está a ver Tá ver essa cara aqui. Ah, parece que ficou. Oh, oh, oh, oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> tipo, ah isso é meio ah. mm -hmm. Esse aqui foi no vídeo de. WAP. Wow. Que eu fiz, tipo, a dança WAP. O vídeo está aqui no canal, podem colher para ver. Uh, Ahn. Yeah. Que agora dá para passar, dá para ver foto de, de Charlotte. Mas enfim, um o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham curtido. Tchau, Você já estava aí, de uma coisa tipo, antes de ser, tipo, de comparar WhatsApp, se ver, tipo, no Instagram da mestiver. Ya, este se tipo, os até a próxima, Thank you